Bora. Ó. Carneiro, né, mano? Ô, oh, valeu, carneiro. Obrigado, hein, pai. cara eu só tenho um carniceiro, né? Pô, mas eu jurei que era carniceiro. Ô, oh, perdão, viu, shaun Pô, é, o cara deve estar tá com o mó day sub no menino e ele me chama de carniça. Aí é foda, mano. Ah, não, ele tá rindo, pelo menos, né? Pô, my bad, mano. Vamos ver e eu vou abrir porque sua live merece muito engajamento. É um cara diferenciado. Obrigado, mundão. Mas você vai estar tá dando ghost, pai? Como é que é? Ah, mano. Olha o mundão lá do outro lado, mano. Tá bom, tá bom, gregão. Tá bom, tá bom, gregão. Vai, o malfitão. Caralho, que lixo é esse? Sem ghost, né, doutor mundo? Sem ghost. Ó, ele falou que mutou. Será que mutou, mano? Será que o cara mutou, mano? lá, o cara falou no au. não, sem gosto, vou mutar, ó. Safado. Coragem, irmão. Coragem. Ele mutou, tá só assistindo, caralho. Aí dos mesmos criadores, eu tô só ouvindo, né? Não, não dou gosto, não, tô só ouvindo. Agora tem uns que eu tô só assistindo... Não, nem tô dando gosto, tô só assistindo aqui, né? Humilde o cara, mano. Aí, humilde. Olha o galera.